Vamos claro. andar, Caio! Lá, casa de Virgem, a casa mais da hora de todas. Porque o Shaka basicamente dá um pau em todo mundo. Todo, <risos> todo mundo se fode. E é, aí o é... 7 é, um é, é o 7x1 é um japonês. É o 7x1 japonês, cara. O ch... 7 a 1 indiano. Aliás, é o 7x1 em que a Alemanha é o Shaka e a gente é o 7. Lembrando sempre Exatamente. que o Shaka é um Lembra. cara indiano, loiro de olhos azuis, lutando por uma deusa grega. Que fala japonês. E que fala é, japonês. Eu tô falando tá? que na Grécia. cavaleiros na Grécia, é. é uma ilusão total. E esse episódio realmente me enganou, porque na época da manchete chegava até a virgem e voltava. Exato, voltava aí, então, tudo. Ou seja, o Chaka dava um cacete nos quatro, voltava, pensava, e depois voltava e Acabou? Ele ganhou, né? Acabou, beleza? Luz. Acabou. Aí acontece a coisa mais legal de todas, que é o maior clichê de cavaleiros, que é o Wiki voltar Sim. e salvar todo mundo. Beleza. Mas antes disso, acontece a. O Chaka abre seus olhos. Que era sensacional, é. cara que era muito louco Porque isso foi bem colocado Tipo, você sempre viu o cara de olho fechado Mas ninguém comentava Ah, é que ele tá fazendo Não sei o que lá Só falava, ah, não deixa ele abrir, hein Não deixa ele abrir, hein não vai foder tudo é Aí bem. ele abre e realmente fode tudo, cara Tipo, é absurdo Ele Nossa. dá lá, reinição divina 200 golpes com nomes tesouro Cumpridos para ser tesouro do céu e tal E, o, e tanto que o Wick não ganha O Wick é, se, se mata, mata. Um... Primeira morte é, primeira, primeira, primeira morte real do Wick, é. Ele é. se mata pra dar uma chance deles poderem passar, tipo Que é sensacional Eu Aliás, não funfa, né, porque... um, ade um adendo rápido eles não ganham de quase nenhum Cavaleiro de Ouro. A maioria deles, eles empatam ou eles convencem eles a deixar passar. Isso é uma coisa que eu acho legal. Só Sim, eu acho de sensacional, de yoga, cara. Só o Shu o Shun e, e o Shiryu. Yoga. O Shu e o Yoga. O Shiryu ganhou do Máscara da Morte. É... Como é, mano? Caramba, caramba, deu um pau no cara, caramba. velho. Foi, teve uma ajudinha, né? Não, é, é, uma ajudinha. Teve uma ajudinha do Montiomotsu ah, lá. Mas não, é. é da armadura.